Meu time é asqueroso, né? Mais ou menos é isso que eu quero dizer. Eles.. Olha no flash da Vini, Que coisa esdrunchula! Olha! <risos> Cara! Tem gente que se esforça, velho. Ó, eu brinco, eu brinco, eu brinco, eu brinco. Acabou, mano. Minha é uma sacanagem. Vai, digita no álbum. Vai, digita. Vai. Eu não digito, então. Com flecha é fácil. Com flecha até uma ratazana consegue. Vamos contar quantas pessoas tem nesse lado do mapa: Um, dois, três, quatro. O time deles. esse cara estava morto e o Pai estava top. Então tinha três.